Aí a galera vai entrar, o pessoal ali todo preparado, aquele menino tá tentando entrar, teve que mostrar que é da faculdade, aí eles estão fazendo todos os exames e nós não pode sair, não vira a câmera, é isso aí.